ANEL é uma entidade de Estado, não de governo. A ANEL tem a responsabilidade de olhar o interesse público numa, num horizonte que ultrapassa cada eh, termo de administração, cada quatro anos. Em janeiro de 2008, os reservatórios estavam meio vazios e nos preocupou que, que 2008 repetisse o episódio de 2001, onde, quando teve racionamento. Na realidade, visto em janeiro de 2008, a probabilidade de ter um racionamento naquele ano, ao longo de 2008, era maior do que a probabilidade de ter racionamento em 2001, visto em janeiro de 2001. Portanto, a situação era pior daquele ano que teve racionamento. E nós tínhamos um pouco de preocupação. Então, essa preocupação vazou para a imprensa, ocorreu uma reunião do Palácio do Planalto, presidente da República, Lula na época, e vários servidores, e vários ministros e, e, e, e dirigentes do setor elétrico, e Anel, Nel, o meu, que era o diretor junto comigo me acompanhou, Anel sustentou a tese de que, mais uma vez, é preciso conhecer a verdade por mais incômoda que ela seja, e Anel tem o dever de levar essa verdade para o governo, o governo tem que conhecer a verdade para tomar as providências que forem necessárias. E nesse caso até, quando eu digo que a probabilidade era alta, era da ordem de 20%, né? Para políticos que, vamos dizer, que passaram por várias experiências difíceis na vida, uma probabilidade de sinistro de apenas 20% parece baixa, porque a probabilidade de não ter o sinistro é 80%. Mas para nós setor elétrico, que estamos acostumados com probabilidade de trabalhar para que a probabilidade de sinistro, no caso seca, racionamento, seja baixa, 20% parecia assustadoramente alto. O ponto aqui é que é preciso, a Neo tem que estar vigilante e não ter receio de dar notícias ruins se a verdade for, for não, não rosa.